Emílio Responde, mais um quadro aqui do canal para tirar dúvida de vocês, minhas guerreiras e meus guerreiros. Eu recebi a pergunta do Alceu da Silva, que ele colocou o seguinte. Olá, boa tarde. Tenho uma dúvida. Cenoura com limão batido no liquidificador serve para que? A dúvida dele é sobre quais são os benefícios que a cenoura com limão é, vai trazer. Primeiramente, eu já vou dizer que é para auxiliar as questões cardiovasculares. Mas eu vou explicar agora mais detalhado para você. Vai proteger o seu coração esse suco. Então, esse suco, não vamos aqui também viajar e achar que só tomar esse suco não precisa tomar remédio ou fazer uma consulta ao cardiologista. Você tem que fazer uma consulta ao seu cardiologista, ao seu médico. Aqui é só tirando dúvidas, tá bom? Deixando bem claro isso, porque é algo sério. Saúde em primeiro lugar. É muito útil para contribuir na saúde do coração. Ele vai contribuir, ele não vai tirar doença do seu coração. Ele vai contribuir na vida, na saúde do seu coração. Pois ele é rico em potássio, nutriente responsável por controlar a tensão arterial e os seus sintomas. Então, a, ali quando você tem a tensão arterial e os seus sintomas, o potássio é que vai fazer justamente esse equilíbrio. Mas, mais uma vez, não deixa de falar com o seu cardiologista. Isso é muito bom. Muito importante lembrar sempre. Como tonturas e náuseas, porque proporciona uma sensação calmante no seu organismo faz bem para a visão e regula o pH do organismo. Então, olha quanta coisa interessante um simples suco que muitas das vezes nós não não imaginamos que vai fazer é, tantos trazer tantos benefícios para o nosso organismo. Eu vou falar mais uma coisa que eu separei aqui, deixei é, bem detalhado até para você poder ter noção de como fazer, tá? Então, além de regular, ele vem lá, vamos lá. Protege o coração, faz bem para a visão, devido à cenoura, regula o pH do organismo, emagrece, olha quantos benefícios. E agora vem a receita. Como é que você vai fazer esse suco? É bem simples, vamos lá. Ingredientes. quatro cenouras pequenas, três copos de suco de limão, água a gosto. Modo de preparar. Descasque e fatie as cenouras, bata tudo no liquidificador e coe. Ah, mas e o limão, como é que eu vou fazer? Você pode espremer o suco do limão, não joga o limão não, tá? Espreme ali o suco do limão, aquele sumo dele, espreme bem e bate isso daí e sirva a gosto. Simples, fácil e ainda vai ajudar o seu coração. Espero que eu tenha respondido. Qualquer dúvida, é só mandar para cá e me responde. Até o nosso próximo encontro.